Beleza? Muito prazer, meu nome é Jonathan Bem-vindos aí para mais um vídeo no meu canal Pessoal, e hoje eu vou dar para vocês uma alternativa Muito da hora, muito top para quem aí tem ejaculação precoce E não consegue de jeito nenhum encontrar uma alternativa para durar mais na cama Tá passando por constrangimento aí Correndo o risco de perder a namorada Ou perder aquela garota que você tá ficando né? Ou até mesmo a, a, a esposa Então vamos lá Primeiro, você precisa buscar sim algum jeito, você precisa pesquisar, tá? Mas o que eu vou trazer aqui para vocês, sendo bem objetivo, que eu já utilizei é a pomada lindocaína. Para quem aí não conhece, a lidocaína, é um anestésico local é, muito utilizado aí para dentistas, né? Que fazem canal, né? É, utilizam para arrancar o dente, porque é um anestésico que você. Ele, ele é rápido, né? Ele tem um efeito muito rápido e também ele não demora muito para passar o efeito dele, então é bem bacana, tá? E aí você pode utilizar a lidocaína também na, no, no seu pênis, né? Para poder dar uma anestesiada ali, para você perder um pouco a sensibilidade, entende? Então já foi, eu já usei, é né? que muita gente que já, já usou também e fala que realmente. Traz um resultado né, que realmente ajuda muito, mas é claro, você não vai ficar refém da lidocaína. É um, é um, é um meio de tratamento, assim, não, não precisa nem dizer que é um tratamento, né? mas é uma alternativa ali rápida que você pode fazer. Sem contar que não precisa comprar com receita médica, você vai pagar aí em torno de 10 reais a, a, a bisnaguinha né, de, de 10 miligramas, você vai fazer o que então? Você vai comprar ela e você vai passar pelo menos uns 20 minutos antes da relação sexual. Mas é claro, passa pouco, tá passa em todo o pênis, não passa só na cabeça. Passa em todo o pênis, mas passa pouco, senão você vai é, anestesiar muito, vai perder muito a sensibilidade. Então se você passar muito, pode correr o risco de você perder até a, a erição, né perder até a vontade. Então, você vai passar pouco, tá bom? Pra não ficar muito adormecida aí seu pau, senão já era, senão não vai nem subir. E a dica que eu dou, você pode comprar de sabor laranja, tá bom? Porque tem o sabor laranja e tem o, o sem sabor. Então é legal o sabor laranja, porque aí vai ficar um gostinho, né? E você pode pedir pra garota fazer um oral em você, entendeu? Então, é uma alternativa bacana, beleza? Pode usar aqui, vocês vão ver que vale bastante a pena, beleza pessoal? Era essa a dica, forte abraço, até a próxima, fui!